uma cidade de mendigos, era um estado de mendigos Criar <risos> todo tipo de coisa O brasileiro é tudo mendigo mesmo <risos> Eu me lembrei de uma coisa ninguém, ninguém, ninguém nunca falou isso Do bom coração que o mendigo teve Ele tem As pessoas estão lá necessitadas Bom momento. Tapereleta cagada, Papo Mendigo. um dia, tá, tá, tá está Papo Mendigo. Comida cagada Papo Mendigo. A boca não tá legal dele no Mendigo. É um orgulho para nós, né, aqui da Resinha ter um super-herói, né? As crianças já estavam bem curiosas, né, para vir ver e gostaram muito. satisfação enorme ver o nosso super-herói da Retinga, né, e toda a família, da, todo o pessoal da Retinga, espetacular, eu tô emocionado.